Quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe também lá pelas redes sociais. Tem o um Instagram, Facebook, eu tenho Face, Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Bora lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Música Bora lá, meu povo, bora fazer a nossa camisa abóbora. Ah, a gente fez o vestido no vídeo passado, né? Se você não assistiu ainda, corre lá, assiste, porque tem um... ficou muito lindo. O vestido abóbora e hoje é a camisa para os meninos, né? Então, o que você vai precisar? de um botãozinho Rita, tá? Os moldes. E aqui eu sublimei, né? Eu fiz a sublimação aqui já. Mas, se você não tem a impressora e a tinta pra, pra imprimir com tinta de sublimação, vai o PDF desse, desse rostinho pra vocês. Mas, se você não tiver como sublimar, né? Aí, então, vai também os moldes pra você tá cortando certinho, tá? Vai também pra fazer esse rostinho com feltro preto, tá? Vai, vai também, tá? Eu ensinei. A fazer lá com o vestido, tá? O vestido a gente fez com feltro, ficou lindo, maravilhoso. Então, você pode fazer essa peça tranquilo, o vestido também tranquilo mesmo, sem ter os equipamentos de sublimação, tá bom? Então, vamos lá. Também vou usar um pedaço de cetim pra gente pôr nas, fazer os acabamentos. Escolhi esse aqui para combinar com o nosso vestido, tá? É um filete, tá? Ah, então, molde da gola quatro vezes, da frente duas vezes e das costas uma vez dobrado. Filete da frente duas vezes, tá bom? Então é isso. Então vamos começar com a gola. Vamos pegar o nosso filete. Dobramos assim o nosso filete. E vamos passar a nossa gola aqui. A golinha é verde, tá? Como o vestido também, né? usando a Oxfordine, tá? Tô usando Oxfordine, tá, para peça e aqui para o filete cetim. Mas você pode usar Oxfordine para o filete também, tá? Pode usar tricoline, tá, também, caso você queira fazer a peça com tricoline. Pode fazer de cetim também, peça inteira de cetim. Tamanho aqui que eu tô fazendo é seis, porque é primeiro meu Stark, tá? O Stark veste 6, tá? Tem gente que me pergunta qual o tamanho que o Stark veste. Ele veste seis. Então, aqui, a gente já colocou barradinho aqui na nossa gola. Agora, vamos colocar a outra, a outra gola aqui, tá? Agora é aqui. assim. Passar uma costura de segurança aqui. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. ficou assim reserva vamos pegar a nossa a nossa gravata tá Direito, avesso vez com a vez. Passar uma costura aqui por tudo. aqui e vira, vamos pegar a nossa Uma vez para dentro, outra vez para dentro. Um arremate. Vira, tá? Faz um anel. Vamos pegar a nossa... Da bata e colocar aqui dentro. Depois a gente dá um, coloca uma cola. essa gravata tá pronta. Reserva também. Agora, vamos pegar as nossas costas. Gente, tem uma coisa que eu queria falar pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Uma numeração aqui. Vocês vão sublimar isso aqui. Cuide com os números que vai junto, tá? Ó. Porque eu coloquei o um número... Do tamanho que é, esse tamanho 5, tá vendo? Então, vai, é para uma camisa 5. Então, cortem essa parte aqui, porque aqui, ó, eu esqueci e ficou aqui, ó. Ficou aqui o um número, tá? Eu vou fazer ela mesmo, porque é pro Stark, né? Pra ele usar aqui em casa, eu não vou vender. Então, eu vou fazer mesmo assim. Mas, se eu fosse uma peça que eu fosse vender, eu já teria uma peça de segunda aqui, né? Já não iria dar certo tá bom? Então, cuidem. Cuidem, tomem cuidado com isso, tá bom? Então, aqui, vamos fazer o um pique. Ah, já até fiz, ó. Eu sempre já faço pique quando eu vou cortar, tá? Pegamos as costas, vamos pegar as nossas frentes. E vamos pregar os nossos ombros aqui, tá? Se você quiser fazer ela dupla, pode fazer, tá? Não vi necessidade de fazer, mas se você quiser fazer, pode fazer dupla. Assim, vamos colocar, pregar o no nosso filete. outro lado também. assim. Agora, eu vou na overlock pra dar acabamento aqui e aqui, tá? Mas, se você não tiver overlock, não há necessidade de fazer isso, tá? Eu que gosto de dar esses acabamentos, tá? Mas, se você não tiver overlock, não há necessidade de fazer isso. Já voltamos. Então, aqui. Agora, vamos pegar a nossa bolinha. Agora aqui na cava da manga, vamos pegar nosso leite, dobrar uma vez assim. Vamos pegar aqui a nossa a nossa cava da manga aqui um cabo, e vamos passar aqui de filete, tá? Amor wow. Agora, eu vou lá no overlock de novo, passar o overlock aqui e aqui, tá? Se você não tem overlock, não precisa. É só você dobrar mesmo aqui e fazer, cortar o excesso aqui pra gente fazer acabamento, tá? Mas eu vou lá passar no overlock já volto. Agora, vamos despontar essa, isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui pra trás, assim, Tá? essa costura aqui ok Assim. Mesma coisa do outro lado. Tá? Está... aqui, já volto. Se você não tem o um relógio, é só você passar um preço ponto, né? Uma costura francesa, inglesa, um zigue-zague, tá? Já voltamos. Aqui. Vamos pegar o filete que sobrou, né? O filete aqui. E vamos dobrar na pontinha aqui. vou no overlock de novo, tá? Pra tá passando um, um overlock pra gente vir dar acabamento aqui, tá? Já voltamos. Caso você não tenha overlock, não há necessidade, tá bom? Aqui, passado overlock, Tá? Aqui a gente vai virar, começar por aqui, tá? Ó, a gente vai virar ele pra cá, vai vir pra esse pontão. a nossa gravata, vamos colocar aqui, tá? Aqui. Ficou assim. Agora eu vou colocar o botão e já volto para mostrar para vocês como que ficou a peça pronta, ok? Já voltamos. Então tá aqui, gente, terminada a nossa peça. Colocamos o botãozinho. Se tivesse botãozinho verde, ficaria legal também, tá? Show de bola, né, gente? Linda, né? Pena esse número aqui, né? Vocês tirem a numeração, viu? Quando vocês forem sublimar, tirem a numeração, por favor. Se vocês quiserem fazer o fantasminha, também dá, olha só. Todo branco, também fica legal, ó. Branco com preto, esse é o fantasminha. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Né? Eu amei o resultado, espero que vocês também tenham gostado, porque eu amei, amei, amei, amei, tá bom? Então, gente, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então, bora fazer roupinhas pet, bora aproveitar aí as épocas comemorativas, datas comemorativas, para caprichar nas roupinhas pet, tá bom, meus amores? E lembrando vocês que qualquer tipo de tecido que você precisar, Corre lá e fala com a Jo da Felipe Malhas. Eles têm tudo e qualquer tecido, uma sessão especialmente para moda pet. Eles têm lojinhas lá na Shopee, tá? Com frete maravilhoso, entregue para todo o Brasil. Então, vale muito a pena. A gente tem um tecido mais lindo que o outro, tá bom? Então, gente, e você que quer garantir essa modelagem, corre pro nosso site lá do Animania, site da Animania que você vai encontrar essa modelagem muito mais, muito, muito, muitas modelagens. A gente tem mais de mil modelagens lá, lá no site, você confere tudo, tá bom, meus amores? Então, por hoje é só, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso e que eu amo muito vocês. Bora fazer roupas pet, bora fazer sucesso aí, tá bom, meus amores? Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos, beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.